Olá, neste vídeo eu irei ensinar a vocês como fazer cutscenes no Roblox Studio. São pequenas cenas que contam a história de um jogo. São muito usadas em jogos como Pig. Estas cutscenes têm personagens animados, câmeras e muito mais. Vou mostrar uma cutscene que eu criei com esse sistema agora. Olá, eu sou o Cabelo de Bacon. E eu sou o jogador. Venha, vou te mostrar o parque. Esta é a fonte dos desejos. Diz a lenda que se você jogar uma moeda nesta e fazer um pedido, ele se realizará Ou será que não? Então, se você quer fazer um sistema como esse Assista o vídeo até o final E se gostar, não se esqueça de curtir o vídeo E se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo Então, solta a intro Então, a primeira coisa que você deve fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo Levará para esta página que terá o um modelo das cutscenes feito por mim Basta clicar em obter, clicar em obter agora E o modelo irá para o seu inventário Agora, vá para o Roblox Studio que é Aqui no Roblox Studio, vá nas configurações do seu jogo Vá em avatar e deixa o um tipo de avatar para R6 Pois todas as configurações aqui da cutscene está feita em R6 Clique em salvar Agora, vá na barra lateral e haverá a caixa de ferramentas, clique no ícone do inventário, clique no modelo que nós pegamos, essa tela pode aparecer, basta clicar em ok, o modelo aparecerá no explorador estará todo agrupado, arraste cada grupo para a sua devida categoria, por exemplo, arraste o um grupo chamado replicated storage para a categoria replicated storage, botão direito e desagrupe o modelo, faça a mesma coisa com os outros grupos, e suas Categorias. Pode desagrupar tudo O que devemos fazer é criar o um mapa para a nossa cutscene Para isto, vou pegar o um mapa na caixa de ferramentas Aí se você quiser, você pode construir o seu Pronto, achei esse mapa aqui E o próximo passo é ir no Replicated Storage E ir na pasta cutscenes E arrastar para Workspace Aí você seleciona tudo que faz parte do seu mapa Arrasta para a pasta cutscenes E arrasta para a cutscene que você está fazendo No caso, é a primeira cutscene que nós estamos fazendo Agora você tem que configurar a Cutscene Se você quiser que toque alguma música Durante a Cutscene Pode colocar o ID do som aqui, aqui No Sound ID Para pegar o ID do som basta na caixa de ferramentas Escolher a opção áudios e Vai ter vários áudios que as pessoas enviam Para o Roblox Pegar um áudio aleatório, clicar com o botão direito e copiar ID Do recurso Cola o ID aqui no Sound ID Agora vamos configurar as câmeras Para isto haverá uma pasta Chamada câmeras Abre ela terá um bloco chamado Can1, que vai ser esse bloco aqui Que é a primeira câmera que eu já deixei Pronto pra vocês, basta colocar ela Na onde é que vocês querem que Comece a cutscene, Vou colocar a cutscene e Começar aqui bem do alto, onde está escrito Essa letra F é a frente É pra onde a câmera está apontando Pode deixar isso aqui visível Mesmo, e, então, abra A câmera 1, e, em tempo É a quantidade de tempo que vai demorar pra trocar Pra próxima câmera, então vai ficar 5 segundos Nessa câmera e vai trocar pra próxima se você quer ficar um pouquinho mais rápido, põe, sei lá, 3 segundos A eu já tenho duas câmeras, vai começar aqui depois vai passar pra cá Agora, para colocar personagens, você pode pegar algum personagem da Workspace Cuidado quando você for pegar da Workspace, pode ser que tenha scripts Basta clicar com o botão direito e clicar em desativar scripts Se verifica que o personagem está em R6 Para ver isso, tu basta achar o humanoide do personagem Descer até Rig Type e Se estiver escrito R6, quer dizer que ele é compatível com as cutscenes. Que nós iremos fazer, selecione todas as partes do personagem desse aqui e deixe todas elas. Desancoradas Arraste o personagem para dentro da pasta Personagens dentro da cutscene Eu vou deixar ele aqui pertinho da câmera Mas se ele ficar parado perto da câmera Não vai ser muito legal, faz de conta que eu quero fazer Uma animação nele, que ele dê oi por exemplo Selecione o personagem vai em plugins e vá no Editor de animação que vem por padrão No Roblox e selecione ele Então você poderá animar o personagem Mas eu não recomendo fazer um movimento Muito complexo, porque quando acabar a animação O personagem vai voltar para a pose original Bem, recomendo só mexer os braços mesmo Fazer ele dar oi, no momento zero Da animação, ele levantar o braço E ficar balançando ele De um lado para o outro Bem simples a animação, ficou muito rápido Então espaço em keyframes Você também pode colocar a animação Em loop, para poder repetir Até que vá para outra câmera A animação é bem simples, olha Quando terminar, clique nos três pontinhos Clique em publicar na Roblox Vou clicar em enviar, pronto, essa tela vai aparecer Clique nesses dois quadradinhos para Copiar o ID da animação Vá na câmera em que você quer que ele faça animação, clique no mais E adicione uma animation E o nome da animação tem que ser O nome do personagem do jeito que Ele está nomeado no Explorer Ele é noob, vou colocar noob Você coloca um underline e escreve A Nim. E no Animation ID Você vai colocar o ID que nós copiamos Então agora quando vir para essa câmera O um Noob vai começar a assinar Para câmera, nesta câmera vou colocar Para ele poder falar alguma coisa Para programar a fala, vai no valor diálogo E no valor, cara o nome do personagem Que é Noob, colocar um underline E escrever a fala dele Olá, como vocês estão? E depois de 3 segundos vai para a próxima câmera Tá, vou criar a próxima câmera E vou colocar para o Noob falar Vou mostrar meu amigo para vocês e assim que ele falar isso eu vou colocar para ele poder começar a andar em direção a esta árvore que vai estar o personagem de quem está jogando vai vir no kit um, um personagem que ele vai ser substituído pela skin do jogador basta colocar ele na onde você quer que o jogador fique nós já temos o personagem do jogador Ali, mas como é que faz pra fazer Ele andar? Vou fazer pro noob Andar até o personagem do jogador Tu vá à câmera que você quer Que o personagem ande, criar um novo bloco O nome deste bloco tem que ser O nome do nosso personagem Que vai andar, no caso vai ser o noob E colocar o número do movimento E o número 1, um, por causa Que é o primeiro bloco Que ele vai andar, você pode colocar pra ele andar Para vários blocos, coloca até onde Você quer que ele ande, vou colocar pra ele andar até do lado do personagem, tem que deixar esse bloco invisível e desativar o can collide dele e arrastar ele para dentro da pasta caminho que está dentro da nossa câmera, então ele vai vir andando até do lado do amigo e aqui do lado do amigo tem que então, ter uma câmera Então eu vou duplicar a câmera A gente lembra, lembra sempre que você duplicar Uma câmera, sempre deleta a animação E se tiver algum caminho, deleta também Eu quero que o jogador fale Alguma coisa, então eu vou vir aqui No diálogo, tem que ser player para poder Ser o jogador, vou colocar um underline Se quer que ele fale, e eu vou reutilizar A mesma animação que eu coloquei no nube, vou colocar No, no jogador, vou colocar aqui Player, anime, porque é a animação do jogador Mas agora vamos configurar As cores das falas, quando cada personagem falar, vai ter uma cor diferente Escrita ali embaixo Agora, arrasta a Rasha pasta cutscenes para Replicated Storage Replicated Storage Vai em cores E vai ter um valor chamado Player que Já vem por padrão aqui Criar aqui a cor do Noob Criar com o botão direito de duplicar Colocar o nome de Noob E eu vou colocar a cor de amarelo Se você quiser adicionar mais cutscenes, Basta duplicar o bloco de ativação Pode dar qualquer nome pra ele Tá bom? Abri-lo e terá um valor valor chamado cutscene, você vai colocar para o número da cutscene que você quer que seja executada aí basta duplicar a pasta 1 colocar o nome de pasta 2 e, e, re e repetir o processo de criação da cutscene, tá, mas agora a parte que todos mais aguardavam, vamos testar o jogo e ver se está tudo funcionando então, é hora de testar a cutscene vamos ver se está funcionando a câmera começa e logo se aproxima ao noob que pergunta como nós estamos logo ele fala que vai mostrar o amigo que é o jogador e vá correndo até ele. E o jogador fala, olá, eu sou o jogador e a cutscene acaba, pois nós só fizemos algumas câmeras. Se você curtiu o sistema de cutscenes e quer ver mais vídeos de Roblox Studio, não se esqueça de se inscrever no canal e já que assistiu até aqui, aproveita para curtir o vídeo e se tiver alguma dúvida, comente aí embaixo. Então, eu indo nessa, valeu, falou e tchau!